Hey, irmão High Five High Five, bro Sense? Sim, isso não é um high-five. Ora, mas é claro que é, bro. É um high five romano. Eu entendeu Você entendeu, bro? High five romano